Deixa eu chamar ele para aqui, para cá, né, no nosso programa. Ele que geralmente participa nas quintas-feiras, mas esta quinta-feira não pôde estar conosco. Mas hoje gentilmente topou participar aqui do nosso programa, uma participação de peso neste programa, negócio fechado, viu produção? Pro, participação de peso e ele está chegando para a gente poder bater um papo conversar um pouquinho, porque é muito importante a participação dele aqui, meu querido Rogério Tobias, chega pra cá, muito bom dia pra você, tudo bem? Tudo certo, meu querido? Bom dia, Freire bom dia a todos aí que nos acompanham, tudo bem? Graças tudo bem. a Deus, graças a Deus, tudo tranquilo, espero que você esteja bem aí, tudo esteja tranquilo, da melhor forma possível, viu Rogério? Estamos juntos aí, espero que tenha resolvido lá da melhor maneira, né? tá indo E vai dar tudo certo, com certeza, né? Tá indo, tá indo, né? Devagarzinho a gente chega lá, um passinho de cada vez, né? Vai, vai devagarzinho, vai dar tudo certo. Ei, coisa boa. Bom, vamos conversar aqui hoje, nosso programa, né? Nessa, nessa sexta-feira, a participação do meu querido Rogério Tobias. Vamos começar hoje a conversar sobre comunicação e marketing. e eu, Comunicação e marketing, tem tudo a ver os dois, né, professor? Tem tudo a ver, né? Com certeza, a comunicação faz parte do marketing e a gente é, amarra uma coisa a outra né, hum. para as pessoas entenderem melhor. A comunicação é uma coisa cada vez mais importante no mundo, sempre foi importante e se torna cada vez mais importante e diferente. Entendi. Agora, é, pra gente trocando essa ideia aqui, como é que você vê o processo de comunicação das empresas atualmente? Está 100% como diz o outro? Olha, as empresas, Freire, é, elas estão passando por um processo de mudança, elas estão tendo uma, um certo sofrimento, uhum. porque pós-pandemia, a mudança foi mais rápida ainda. Uhum. Então, a comunicação é uma coisa que acontece, que muda o tempo inteiro. Por quê? E as pessoas mudam, uhum. a, as, as mídias mudam. Então, as empresas, é, muitas delas, e, e aí eu vou já falar um problema... Muitas das empresas acham que o sistema antigo de comunicação ainda tem validade. Hum, entendi. A empresa sobrevive, sim, tá? Ela sobrevive, mas as empresas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, estão fazendo mudanças lá na sua estrutura de comunicação. Hum. A sua forma, não é, Freely? De comunicação. Então, é, é um chamado, né? As empresas, sejam quais for o tamanho, tá? pode ser o pipoqueiro, pode ser a, a, a totvis, pode ser, a, a Apple, todas as empresas precisam fazer é, uma modificação, precisam fazer uma mudança na sua forma de se dirigir ao seu público, entendi. interno e externo. Entendi. então não, dá Isso pra... não é fácil, tá, porque a cabeça das pessoas é assim, tá dando certo, eu vou levando. Entendi, entendi. E mudança dói, né, professor? Mudança, mudança dói. E, e mudança, tem gente que é entusiasmado com as mudanças que se diverte, se, uhum. se fica feliz e tem gente que sofre com as mudanças. Sim. E é para esse público que tem que ser dada aí uma atenção especial, tem que ser chamada atenção para dizer, olha, do jeito que você comunicava, não dá mais. Hum. Agora, uh, como é que as empresas podem atingir aí essas gerações de clientes, meu querido? Tem algum segredo? Tem sim, tem, tem sim. É, elas podem atingir... Sim. Primeiro, o que, que são novas gerações? A turma está chegando, né? A cada 10 anos, você tem um novo grupo de clientes, um novo grupo de pessoas, né? Você tem a geração dos baby boomers, que são tipo eu, né? Que nasceu nos anos 60, <risos> e que tem um jeito de comprar. Sim. Sim. Eu quero ir lá na loja, eu prefiro é, conversar, circular, conversar com o vendedor, cumprimentar. E você tem a geração alfa, que é essa molecada, né? que chega e não conversa, né? Dizem que, que agora com a nova tecnologia, hum. a, as pessoas que estão longe ficam perto e as que estão perto ficam longe, né? Porque a molecada não quer conversar, né? O pai, tudo é. bem? Cadê você? Rapaz? Eu tô aqui do quarto do lado. Nossa, Então, eles muitas vezes não querem sair para comprar. Hum. Então, você tem diferenças. Não existe uma coisa radical. Mas você tem a geração X, a geração Y... Vai de acordo com a idade, quem nasceu nos anos 80, quem nasceu nos anos 2000, quem nasceu agora em 2010, a é chamada geração alfa, já está indo para compra, né? já está comprando, eles gostam de comprar pelo telefone, pelo celular, uhum. Uhum. essa coisa toda, pelo computador. As empresas, então, precisam é, é, identificar como é que essas gerações estão comprando. E outra coisa que é difícil, quem são as pessoas para quem eu vou vender? São pessoas mais velhas, mais novas? Ou é um misto, um, um misto disso aí? Aí eu tenho que mudar a minha estratégia. Eu sei o seguinte, fácil não é. Porque são vários perfis de, de clientes comprando aí em Boston, comprando daqui em Belo Horizonte. Mas a empresa tem que se virar. Outro dia alguém perguntou, mas isso é impossível. porque mesmo que eu vou atender um cara de 50 anos e um menino de 25, de 20? Né? Um rapaz de 20? Falei, a pr primeira coisa, a obrigação de aprender a comunicar é nossa, que somos empresários do marketing, uhum. etc. E eles têm que mudar mesmo, isso aí faz parte da realidade do, do, do ser humano. E cada vez mais mudam os hardwares, né? mudam Sim. os equipamentos, que tornam a vida das pessoas mais fáceis. Então as empresas têm uma nova obrigação, Freely, que é efetivamente aprender a se comunicar com diversos públicos ao mesmo tempo. Então Mas... esse é o grande segredo. Agora... É, isso funciona para todas as empresas? Por exemplo, o, a, como é que eu posso dizer? As pequenas e médias empresas, elas conseguem é, digitalizar os seus processos de atendimento e relacionamento? Isso está ao alcance de todo mundo? Como é que fica o pequeno empresário aí nessa história, professor? Pô, ótima, ótima pergunta, né? O pessoal do, do, da empresa pequenininha uhum. e o pessoal da média empresa muitas vezes procura a gente e fala assim, ó, oh, tá todo mundo aí fazendo tudo automatizado, você pode comprar através de um sistema omnichannel, mas isso é sua grande empresa, né? Fala, não. Se você procurar aí na, pelo Google, se você procurar aí no, na, no, nos meios adequados, você vai achar pequenas empresas que são especializadas em digitalizar os seus processos. Então, uma pequena farmácia pode ter uma entrega, uma pequena farmácia ou, sei lá, um, uma loja de perfumes, pode ter um sistema automatizado de, de, de cobrança, digitalizada... Pode ter um, um, um, um Instagram, um sistema de comunicação. E esse é muito barato, porque basicamente é barato. O difícil é a tomada de decisão do pequeno e médio empresário de que uhum. ele precisa digitalizar. Agora, o digitalizar, por incrível que pareça, não é o caro. Entendi. Até porque em marketing não tem nada caro. Tem aquilo que, que é um bom investimento e aquilo que não deveria ser feito. Uhum. E esse caso que a gente tem recomendado, Freely, é que as empresas é, façam esse investimento. Seja você uma pequena lojinha aí na rua, seja você uma média empresa, quer dizer, já está atrasado, né? a média empresa já tem que estar no sistema omnichannel, ela tem que entregar, ela tem que receber por, por telefone, receber pelo e-mail, ela tem que fazer, chegar na loja, a pessoa compra e paga por um outro sistema, ou seja, facilitar, abrir o leque de, de possibilidades, para os clientes. E isso é comunicação. E Mas... o pessoal de vendas pessoal da, da loja também está precisando mudar o linguajar, mudar a postura, tá? Isso é uma outra questão importante também. o professor, agora eu queria saber do senhor o seguinte, o que, que você recomenda para melhorar a comunicação in, interna aí das organizações? Que aqui, um conselho seu, você fala, não, eu recomendo isso aqui, e é um conselho, vamos dizer assim, pessoal ou profissional, que você fala, não, isso aqui não pode ficar de fora. Nossa, isso é, isso é muito interessante, porque o que, que acontece? A comunicação da empresa só vai ser boa se ela for boa internamente. Quando você tem um sistema confuso internamente, uma área fa faz o seu trabalho, fala aí, já fiz o meu, acabou, faça o seu aí, ou a, a diretoria comunica alguma coisa e ninguém entende o que, que a diretoria está falando, o linguajar, Inclusive, a forma de dizer uhum. não, não, não atinge a todo mundo, ninguém entende. Ou a diretoria não ouve os funcionários. Então, há aquela confusão. Então, isso inviabiliza que a empresa que não se comunica bem internamente, Freely e ouvintes, ela não se comunica com os clientes. O primeiro passo é você comunicar internamente. Você tem um, Aqui, é o time. Sabe aquela uhum. história do time? Uhum. Todo mundo de mãos dadas, todo mundo entendendo um ao outro o dono da empresa circulando ali, sabendo que que o os, que, que os clientes estão falando, é, a dar atenção aos funcionários, tudo isso são aspectos fundamentais internamente. Então, se você internamente tem um negócio, aqui, tem uma palavra que eu gosto muito, chama pertencimento. Ah. É o que está acontecendo em alguns times de futebol hoje. O pertencimento. Você faz parte de um grupo, você faz é um, é uma é uma irmandade, é um grupo, é uma família. Então, a empresa que consegue internamente se comunicar como se fosse é, de pai para filho, de filho, de irmão para irmão, ou seja, aquele, aquela, aquele linguajar que a família, vamos colocar assim, né, que a família da empresa entenda, quando a empresa vai comunicar para fora, fica mais fácil, porque ela já tem toda uma estrutura pronta de comunicação. Então, não há um choque entre a comunicação externa, o que a empresa promete para o cliente, freely, uhum. e o que a empresa efetivamente está acontecendo lá dentro. Você já viu propagandas maravilhosas? Quando o cliente chega, é uma porcaria, não é nada daquilo que foi prometido. Os vendedores estão, mal, estão chateados, estão mal preparados. Então, a comunicação interna tem essa característica, sabe? Bacana demais isso aí, né, gente? Como é, bom, é, como é importante a gente conversar com quem entende. Né? E o professor está aí, ó, pronto para poder ajudar você. Se você que está assistindo aí o nosso programa nesse momento, precisar da ajuda do professor uh, uh, Rogério Tobias, é só acionar. Cristiano tá por aqui, Brunão por aqui, Vitão, Cláudio, né? A turma tá aqui assistindo ao nosso programa, a Simônia também. Obrigado mais uma vez aí pelo carinho de vocês. É só acionar, viu, gente? Ô, ô professor, uh, qual que é a importância do endomarketing? Que que é isso? Que bicho é esse? É, esse, esse endomarketing é um nome criado por um professor brasileiro, inclusive, uhum. que nos Estados Unidos, professores americanos aí, é, chamam de marketing interno, né? Uhum. O que acontece... Além de tudo que eu comentei agora, em termos de você se sentir em casa, ter a sensação de pertencimento, que uhum. então é uma coisa muito importante também. Conseguiu isso? Conseguiu. Agora é hora de, do pessoal interno vender os produtos da empresa. Eles precisam... Todos os funcionários, seja de qual área for, uhum. todo mundo é de marketing. Todo mundo é de vendas. Entendi. Então eu sou o cara que trabalha no Moxarifado. Você conhece os seus produtos? Você já experimentou o seu produto, se você vende, se sua empresa vende um carro de luxo, você já deu uma volta, pelo menos, você já saiu com esse carro de luxo para você conhecer o que, que é que a sua empresa vende. Nossa. Quando você tem é, um grupo de funcionários, a, a empresa inteira, conhece os produtos da empresa, conhece os serviços da empresa, e tem um detalhe que a gente tem chamado muita atenção, freeling todas as campanhas de promoção de vendas, todos os lançamentos de produtos, fazer primeiro com o pessoal interno. Hum. Com todas as pessoas A moça lá do café Chama essa moça, põe no auditório Mostra o produto, tira dúvidas Porque se o pessoal de interno da empresa O pessoal de dentro da empresa Conhece e é Escuta aí, apaixonado pelo produto Fica mais fácil Ele vai vender pro familiar Ele vai quando sair da empresa Falar bem da empresa no ônibus, no, no metrô Ele vai usar o uniforme com muito mais orgulho então, é preciso que haja, além da comunicação interna, o endomarketing, que é esse processo de você vender primeiro. O seu primeiro cliente é o seu funcionário. Que legal isso aí. Hein? É por aí. Para você vender bem para o cliente externo, venda primeiro dentro de casa. Venda primeiro para o seu, o, seu próximo, o seu próprio funcionário. Essa é a questão fundamental. Agora, quais as tendências para comunicação corporativa? nossa, a, a coisa está mudando muito. Sério? Eu não quero nem entrar em detalhe, porque depois nós podemos fazer outras... Uhum. Outro, tem um outro bate-papo um, um bate sobre isso, que é um negócio que está chegando aí nos próximos 10 anos, chamado metaverso. Ah, tenho é... ouvido falar muito disso. É. Muito. Então, o metaverso já está chegando. Então, as pessoas vão trabalhar é, muitas vezes é, usando o seu avatar, que é um negócio muito difícil de pensar, né? Você vai ter uma, dupli uma duplicação de você e você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas não vamos chegar muito nisso agora, porque isso é uma coisa muito nova. Uhum. Eu até estou fazendo um curso sobre isso para poder entender melhor, para que a gente possa depois estar tá trabalhando com isso. Mas então vamos falar de curto prazo, né? Primeiro, as empresas precisam se digitalizar. Uhum. Eu não sou um, um, um, uma, uma pessoa entusiasmadíssima com TI, né? Mas, não, mas eu sou é, entusiasmado com a inovação. Tudo que é inovador, você precisa colocar na sua empresa. Tudo que é inovador é importante. Por exemplo, utilizar as últimas, os últimos recursos de, digitação, de, de digitalização, os últimos recursos de omnichannel, oferecer para os clientes uma vida cada vez mais fácil, um toque, uma fala, comprar agora, etc. Tudo isso deve ser feito. E isso é comunicação. O pessoal tem confundido um pouco comunicação com propaganda, publicidade, também é. Mas a forma de você oferecer seus produtos e dos clientes entrarem no seu site ou entrarem na sua empresa e ali terem uma facilidade de contato, de relacionamento, isso é uma forma nova de comunicação. Então o que vai acontecer no futuro? As empresas vão ter que acompanhar e fazerem mudanças, Freely, cada vez mais rápidas nos seus processos de comunicação. Em resumo, o processo de comunicação utilizado hoje, essa semana alguém me falou, nossa, é, eu automatizei minha empresa, digitalizei, estou tranquilo agora de comunicação. Falei, cuidado, daqui uma semana você já pode estar atrasado. Nossa, uau, tem que estar de olho. Que bacana isso aí, né? Tem que estar ligado, o mundo está mudando assim muito rápido, né? Bacana. Muito rápido. Professor, qual que é a frase da semana pra gente? Capricha aí. A frase da semana ela tem uma, uma característica interessante, diferente um pouco do nosso tema. É o seguinte, em vez de ficar sonhando com o seu próximo destino de férias, talvez você devesse criar uma vida da qual não precise fugir. Nossa, caramba, isso aí é profundo, hein? Porque, deixa eu entender rapidamente aqui. A pessoa quer sair de férias porque ela quer fugir, talvez, do lugar que ela está, do trabalho, de tudo mais. Mas você está dizendo aí que não, você tem que estar tá apaixonado por aquilo ali. As férias não podem ser um, uma fuga, né? É, é isso? É exatamente isso. É, A gente tem não... observado, e o Seth Godin, que é esse, o autor dessa frase, ele tem comentado muito isso. Muita gente é, vê as férias e vê os feriados como uma fuga da sua rotina. Que tal você se apaixonar pelo que você faz todo dia? Que tal você se apaixonar não por aquilo que você sonha um dia ter, mas por aquilo que você tem? E quando as férias vai ser, é, serão apenas um, um momento, claro, de relaxamento, mas não uma fuga. Se tá? ah, só vou sair daquele, daquele inferno que, que, é, sim, que é o meu trabalho. Sim. Então, as pessoas precisam ser mais felizes com aquilo que elas estão fazendo. E não é difícil, não. Basta você também se entregar um pouco, aprender um pouco mais, é, conviver melhor com as pessoas e o seu trabalho pode ser uma coisa agradável. Quando vem as férias, é um momento claro de estar com a família, de passear, etc. Mas não aquela fuga daquilo que você vive no seu, no seu ano inteiro. Sensacional. Senhoras e senhores, professor Rogério Tobias, nesta sexta-feira, meu queridão, obrigado pela participação aqui no programa, obrigado pela disponibilidade, muito bacana esse bate-papo de hoje, essa frase, então, sensacional, viu? Tamo junto! Tamo junto, eu que agradeço a você, a todo o público aí, por essa gentileza, por esse bate-papo gostoso aí, e estamos à disposição. Obrigado mesmo, senhoras e senhores, professor Rogério Tobias,